E hey guys, eu sou Goiânia, aqui é o uma cena da English Experience E hoje eu trouxe mais um phrasal verb Você conhece o phrasal verb Get on well with Get on well with Então se você não conhece quer descobrir, acompanha o vídeo até o final So, check it out Então o phrasal verb Get on well with Significa se dar bem. É quando você se dá bem com alguém, sabe? Você gosta da pessoa? Você se dá bem com aquela pessoa? Então, aplicação numa frase: I get on well with her sister. I get on well with her sister. Aumentou bem com a irmã dela. Então, esse foi o phrasal verb de hoje. Eu espero que você tenha gostado e já deixa seu joinha aqui no vídeo, ok? See you!